peraí cara. Que que foi cara? Tu não quer? Tu deve estar acostumado com o tipinho de gente, né? Como é que é? Olha só cara, vou lhe dizer uma coisa. Aquele dia só rolou porque eu não tinha alternativa. Porque eu não tinha pra onde correr. Mas eu não... Eu não vou ficar aqui pra poder ser alívio do teu tesão não, tá? Tu foi grosso, foi egoísta. Simplesmente virou as costas e foi embora. Nem olhou pra trás, nem perguntou meu nome. Eu não vou. Eu não vou ficar sendo alívio pra quando você quiser transar, tu bater na minha porta, não. Dê minha volta, vá-se embora de minha casa. Acho que tu tá ficando maluco, cara. Tu tá falando sério? Tô, tô falando muito sério. Tu deve estar tá acostumado. Sei lá, sabe se Deus com quem é que você anda se taitando, cara. Não. Mas comigo não. Comigo não, porque eu não. Eu não vou ser objeto mais na mão de ninguém, tá? Se for pra ser desse jeito, eu não quero, não. Você pode ser até um cara interessante, mas... Você me tinha nas mãos. Só que aí... Você me deixou escorrer pelos seus dedos. A verdade foi essa. Tem certeza? Absoluta. Então tá tranquilo. Sabe o que eu vou fazer? Vou voltar pra minha mulher, que ela tá me esperando, tá? Quem perdeu foi você. Morta, É casado com a mulher. Ah, meu Deus do céu. Não pega essa culpa pra você, Tato. Tá? Então você não tem culpa de nada, você não era obrigado a saber. Não foi o primeiro e também não vai ser o último a enganar a esposa. Ah, bonitinho, mas ordinário. Meu Deus, a Nude, Espaia do! tá me fazendo rir muito aqui. Ah. <risos> é. Não, eu também gostei da imagem que eu recebi. Sério, eu gostei mesmo. Não. Eu não acho que isso importa de fato, de jeito nenhum. Mas é da cultura atual, né? Todo mundo manda e recebe nudes. Não, não. Não, eu não sou assim. Eu só mando se eu, sei lá, gostar da pessoa, sentir empatia. E foi assim com você, eu senti muita vontade de mandar e receber. Sim, tá bom, tá, eu também tô indo dormir, e olha só, não esquece, não esquece que eu te falei, assim que você quiser me ver, é só me avisar, tá ótimo, então tá, boa noite, dorme bem. Eu trouxe esse biscoitinho maravilhoso Tá todo esfareladinho, sabe por quê, amigo? sou assim, né? Eu fico assim, fico nervosa, eu acabo destruindo tudo Mas amigo tem eu tenho café Bom dia, Luciano Como você tá? Péssimo, não tá vendo? Tudo ruim, amiga, eu tô num trem quase descarrilhando Gente, eu acho que você é meio filósofo Tá aí, quando eu tô puto Eu fico assim, meio filósofo Amigo, vem, vamos tomar café hein? Tô precisando tanto de sabafão Vem Tava! Tem café, Luciano. Vamos tomar café. Jesus, hoje começou cedo. Eu acho que eu sei quem é. é. Acho que última vez que ele veio, eu encontrei os dois na escada, indo pro elevador, pra portaria, alguma coisa assim. É, de o paizinho me apresentou. Menino! É bonito o filho dele. que bonito horroroso. Eu detesto aquela bicha, bicha horrorosa. A bicha tem uma cara de bunda, parece até que vai tropeçar nela. Ah, Luciana, ah, para com oh, isso. Puxei. Tem que se colocar no seu lugar, meu amor. Você tem um título. A senhora é madrasta. Pede uma galô três <risos> vezes e <risos> Corta para mim, meu amor. Você tá louca? Você acha que eu vou deixar uma bicha dessa horrorosa me chamar de madrasta? Madrasta hum. não, meu amor. Eu sou maravilhosa. Meu amor, tá. Deixa eu te falar. Tem um bafão Que eu quero saber da senhora Me conta E o boss Do online love que, que, Como é que tá? Luciana... Hum. Abriu a câmera pra mim, e hum. eu vi, hum. Luciano, eu vi o foto. Luciano é ele mesmo hum. da foto, Luciano. Meia Nossa Senhora, aquele homem lindo, aquele... Ai, amigo, olha! Mas ele é mais lindo ainda porque ele hum. sorriu, hum. sabe, na câmera, e o sorriso dele hum. veio até mim, assim aquele sorriso que encheu a tela, e quando eu vi toquei eu tava rindo também. Ai, ele é maravilhoso, ele é lindo. Hum, a Como que é? quer é? O que é Não. que isso? É? A Ué, vai me dizer que... Ninguém mostrou a nega pra ninguém. Queria dar. Nesses aplicativos vou te contar como é que funciona. Até pra você fazer uma ligação ó, pra ah, alguém com negócio de telemarte, não sei o quê. Você vai ter que falar da tá neca. Bom. Neca é uma coisa que se fala. Você ah, consegue. Você tá vir. bom, Luciana. Eu recebi. Eu recebi, tá? Ah, ele mandou, tá ele mandou a, a, a famosa nudes. Pronto. É isso que quer saber? Mandou. E assim, me digo mais, viu? É bem, tá? Olhe. Não falta nada ali, tá? Mas não falta mesmo, meu amor. É pra botar a mesa pra gente comer com 10 talheres. Pronto, falei. E quando que vocês vão se ver de novo, vai rolar um... Ah, pela cão, pelo aplicativo a gente vai seguir falando, mas pessoalmente a gente vai... Vai acompanhar. Né? Ah, não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, amiga. Não, não, assim não dá, não, assim não dá. Que isso, gente? O bote chama pra viajar, o bote chama pra. pode te... chamar para tudo! Meu amor, se fosse comigo, eu já pegava a minha mala, já pulava na mala, já sentava, fazia tudo! Eu fazia tudo, meu amor, já viajava com ele! Que isso, amiga? Não pode ficar assim desse jeito! Luciano, larga de intensidade. A ah, gente tá um papo gostoso, tá indo de forma legal, tá indo de forma natural. É isso que importa. Tu quer marcar fébia? Eu quero, mas eu tenho uma bafão pra te contar de verdade. Na verdade, o é que eu vim foi pra isso, Nossa, entendeu? Ah, você fica até com medo, pelo amor de Deus. Tô conhecendo a Valmi. Olha, o que é a Valmi? Valmi é o novo boy que eu conheci no aplicativo, Mona. Que Dunda! Pensa num Dunda que tem a pele assim que brilha, sabe? Que reluzia, assim. Meu Deus, tudo grande, amiga. Fiquei até as três da manhã conversando com ele pela calma. E a onda que diz... De... Onde que o tá fora dessa? Miga, você não sabe o que aconteceu. Não tem aquela história que eu botei os remédios? Bem, bem, bem. Deu tudo errado, não sei o quê. Encontrei Dirceu em cima de uma árvore. Uh, uh, uh, uma coisa de louco, menino. Ficou Ivano, velho, chegou em casa morto de cansado. Capotou dormir eu vim aqui. Pode ficar sossegado. E aí, tchá, lembrei disso. A Valmin é muito... Grande! Desculpa, é que eu me empolguei. A grandeza. Que grandeza, esse. Grandeza onde? É, não pode falar. É, então vamos lá, amiga. Fica bem, amiga. Eu, eu vou pagar café e você continua falando. Vou trazer dois litros de café, é. me dê licença. Minha Ah, ah um litro! Um litro! Dois litros não, um litro, porque você sabe que eu fico acesa. Mas, amiga. E vem cá, você... um... Onde vai a aqui tão pertinho. Minha Nossa senhora. Eu posso pegar o Uber, eu posso pegar um carro, eu posso pegar um motoboy, eu posso pegar o que não quiser. vou que... fica. Olha eu... ah. Bem fica você, longe de problema. Pela... É, Luciano. Pega aí que eu já volto. Ai, amiga, mas eu tô apaixonada. Gente, essa vida fitness dá pra mim não. Eu gosto mesmo de comida, macarronado, uma lasanha. Não dá pra mim, não. Fiquei a noite toda no baile, nem dormi, tô vindo pra cá direto. Mas é o seguinte, a gente faz uma coisa, você continua malhando, eu continuo te observando, o que, que você acha? <risos> Ai, Glorinha, olha só, malhar não é só pra manter o corpo não, tá? Malhar é pra saúde, tá bom, Glorinha? E olha só, eu acho que você deveria fazer o mesmo, quem sabe você... aí você pega gosto, começa a gostar de malhar, hein? O que você acha? A ah, inclusive, tô precisando, tá? Porque eu dei um match com um boy no Tinder. Ai, ó, tô toda arrepiada só de imaginar que aquele boy me envergando até no chão. Bem que me ó, parente, é uma coisa diferente você. Meu olho, meu amor! Isso acontece quando a pessoa tá apaixonada. Tudo muda, tudo reflete. As pessoas fazem que chamem a atenção. <risos> Glorinha, eu ia falar do seu cabelo, mas... Que cabelo, garoto? <risos> Até parece que eu mudo de cabelo tanto assim. Mas aqui, desde aquele lance do Tavinho, eu tô te sentindo meio sumido. O que, que tá acontecendo com você? Ah, Glorinha. Tô focado em outra coisa, sabe? Não quero aparecer mesmo, não. Tô com muita coisa na faculdade. E também eu conheci o um carinho. Oi? <risos> Safada. Sabia que tinha pinto e cueca nessa história. Me conta. <risos> não, tá no começo, sim. Mas, tá bem legal, sabe? É boa essa fase da descoberta. Tá no Tinder também? <risos> Não! É um aplicativo novo. Tá no comecinho também. uma fase boa de descoberta do aplicativo e do boy. Tá bem legal. Eu acho que a gente tem que ver o que vai acontecer no meio disso aí. Meu amor, enquanto você tá vendo o que vai acontecer, o meu desenrolar vai ser numa banheira luxuosa. Sabe aquele motel Vegas, então? O boy, meu amor, falou que vai pagar. Se ele vai pagar, eu vou aceitar. Isso é, tem que pagar mesmo. Boy da Zona Sul. Estudante de Medicina. Falou que o pai é diplomata, sei que que é isso? Não sei, mas sei que tem dinheiro. Então eu tô dentro. Juízo, hein, Larinha. Usa camisinha. Meu amor, você tá achando que eu sou o quê? É claro que eu vou me precaver, né? Você tá me confundindo? Vou passar na farmácia da Fatinha, vou cheia, sair de lá como? Cheia das capas. Mas aqui, aparece lá, o pessoal tá sentindo sua falta, é só pra dar um oi. Não precisa ir lá fazer a simpática com quem quis sua caveira, né? Ah, eu vou aparecer. Prometo que vou. Tá bom. Vou passar um dourado e um roxo na minha unha só pra ver ela cravando nas costas que e na delícia. bunda do boy. Tô com uma tara de um em de boy, inclusive a sua tá excelente, meu irmão, que abundância. Como diz aquele filósofo irlandês, cumpadre Woster. porra, deixa eu ver se dá uma gaizinha mata. Beijo, amor. Ah, Glorinha, que figura, hein? Juva negra, com os cabelos. Ah. Inevitável pensar no gosto do seu beijo. Não custa nada mandar um oi e uma carinha, né? Oi? Vou te acender hoje. O que você acha? Tô dizendo. Olha, Luciano, olha. Você é meu amigo, tá... tu vai entender, entendeu? Mas assim, tu é meio maluco, amigo, pelo amor de Deus. Entendeu, gente? É, ela não. não pesa não, é? Ah, amigo, assim. Poxa. Eu sabe, eu já tentei terminar com ele, eu já tentei várias coisas com Você Não pode falar o nome que grita, é tá? Mas, amigo, não dá, sabe? Ele não, não aceita. Ele criou o um caso, falou que vai se jogar da ponte Rio Niterói, você acredita? Não, mas se bem que eu acho que na ponte Rio Niterói, Ele não vai conseguir, porque. Você não vai conseguir lembrar pra poder chegar até lá. Aí, amiga, tipo, eu até fico um com as perguntas assim: eu não conto, né? Pra não magoar, né? Ele também já me deu vários Body nights. Todo mundo transa, você transa e. Quem transa? você, é, problema não é transar, meu filho, assim. O que eu quero dizer é o seguinte: eu, se fosse eu no seu lugar, assim. Eu não conseguiria deixar uma pessoa em casa pra sair pra tratar com a outra, entendeu? até iria. Mas chegando lá não fiz até ereção. Se você não tem ereção pensando assim, imagina eu se vou ter uma ereção vendo aquilo tudo pelado, daquele jeito, tá dá até dó. Para, também não é assim não, tá? Até porque a gente veio passando aqui, ó, pelos corredores, quando ele vem aqui em tá, casa, tá tudo em cima, tá o negócio, tá tudo durinho. Uhum, durinho. Durinho porque a senhora não vê, né, como é que é as coisas, né? Mas tudo bem, a senhora vê a reação. Meu Deus, gente. Coitado de você. Falou. Aí, ó, vou ter que até enganchar agora. Aí, ó. Ai, meu Deus, só você, Tato. Pelo amor de Deus. Licença. Tô entrando. Não tem ninguém pelado, não, não é verdade? Não, paizinho. Meu Deus, eu Sim, é o Você não me avisar? Quando fosse subir. Ah, eu até ia, mas o Isaiah veio Você despedir de você. Claro. Né? Já vai tarde. Ah, querido! A gente tava até falando sobre você, né? Vem, fica um pouquinho mais, né? Almoça com o papai, hein? Sabe o que, que é, fofa? Eu tenho umas contas para pagar e umas compras para fazer. Mas, quem sabe, um outro dia eu venho e fique o dia inteiro aqui com você. Eu sei que você vai adorar. <risos> Tato. Lembra do meu filho? É, é seu filho? filho? É meu filho, é meu filho. Meu Deus, gente. O que, que foi? Você se conhece? Ah, não, claro. Lembra aquele dia que tu me apresentou ele? Claro. Que louco, porque... Gente, eu, eu jurava que ele era outra pessoa. Mas, assim... Outra pessoa de ser outra pessoa mesmo! <risos> isso é muito engraçado, tá? Claro. Sabe o que, que é? Eu fiz alguns procedimentos estéticos, eu preenchi o lábio, eu fiz um alisamento de boa qualidade. Deve ser por isso que você não me reconheceu. Uh, inclusive, eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Uns até precisam muito. Essa busca incansável por ser jovem e lindo. Lindo? Hum... O misão é um tchau, tá? Um oi um tchau. Vamos, vamos, vamos. embora. Muito obrigado por cuidar do meu paizinho, apesar de todas as coisas. Você avisa pra ela que ele também é meu paizinho? Né? Ele já ouviu. <risos> Você entendeu o que eu quis dizer, né? né sim, sim, entendeu? Você me leva até o carro porque o motorista acabou de avisar que chegou. Claro, bebê. E neném? Neném. Oi, vocês vão em de casa, tá? Tá, muito tá. tá bom, tá bom, tá bom. Querida, só uma dica, se você quiser o contato da. Médica, ela não faz milagre, mas vamos lá, pode aplicar uma britadeira, uma pá de cimento, uma lixa grossa nessa cara, um asfalto quente. Quem sabe resolva, tá? Beijos, Darlene. Abre essa porta. Abre essa porta. É aqui, né? É aqui, né? Tchau, tá? É mais agradecido. Ah, essa bicha, eu vou te falar uma coisa, ela tinha que fazer transplante de cara, olha como é que ela é uma mucurunga descalça, amiga. Luciano, mas amor, já deve ter feito esse transplante, com certeza. Não, é, é visível que é outra pessoa, porque a pessoa que eu tinha visto com não, não pode ser... É. Que é isso? Eu também gente? nem posso dizer nada, eu nunca olhei na cara dessa bicha. Porque o pouco que ela ela vem pra poder usurpar o pai, né? Pegar o aqué da gente, entendeu? O suado da gente. É pois é, amiga, eu tô cansada. Sabe por quê? Porque essa bicha, ela. Não! Fique ah, calma, eu tenho que ir, amiga. Porque imagina se o de seus vem, igual um dinossauro, Ii? igual um tiranossauro Rex, é, é. vai eternizar a nossa vida. Então, vai, é desce então, bacana. vai, vai babacão, vai, não no olha o coração, bacana. pelo amor de Deus. Oh. Depois a gente conversa mais, fala mais, fala mais, mais. Vamos. Beijo! Oh. Oh. Oh, Ai, amiga, te amo! Linda! Meu Deus do céu! Eu não vou falar de nada. Oi, podemos falar? Hum, então quer dizer que você cozinha? Olha, fiquei curioso pra saber mais sobre isso. Não, nada demais. Tô voltando pra casa, a aula foi estressante, prova na próxima semana, uma quantidade absurda de coisa pra fazer e eu acho que nem vou dar conta. Sem falar que meu estágio saiu, eu vou começar a estagiar já nos próximos dias. Sim, eu sei. Tô feliz. Tava mesmo querendo trabalhar, ter minha grana. É, as minhas coisas. Viver às custas da mãe depois de ter barba na cara é complicado. Ah, que bom. Tava aqui pensando. Hoje tá um dia bacana, a gente tem se falado aqui, você aí... Daí eu pensei, que tal a gente marcar um encontro hoje? Se ver, se olhar o olho no olho, sabe? acabar com essa distância que a internet bota entre a gente. O que você me diz? Que eu tô nervoso desse jeito, gente. Ai, meu Deus. Calma, Tato. Para de se discutir com eu, hein? Não é a primeira e pode ser que nem seja a última vez. Calma. Rapaz, vocês vão se conhecer. Tá tudo certo. Respira. A verdade é que eu não quero me envolver, mas eu já tô envolvido até o pescoço. Tá tudo certo. A casa tá limpinha, tô organizadinha, cheirosinha. Eu não fiz nada pra comer porque ele disse que não precisa. Mas certo, a gente vai sair, vai com barzinho. Mas também não tem problema. É, a gente vai. É. E essa roupa, gente? essa roupa? Essa roupa tá boa? Bandeira eu sei lá, tô achando a minha barriga inchada. Tô achando a estufada grande. Mas isso aqui disfarça. Não mostro os fracos, minha bunda, hoje tá achando que a minha bunda tá caída, não tá? É só uma tá? Perfume tá ok, o hálito também tá bom, mas o hálito também não importa, né? Vou chupar uma bala, vou chupar uma bala, vou chupar uma menta. Tudo bem, eu não vou beijar na boca, né? quer dizer, eu acho, enfim, eu vou procurar meu Drops, cadê ele, meu Drops? Poxa, ele, calma Tato, respira, vocês já se viram, tinha uma tela do computador, agora vai ser olho no olho, é só isso, vá com naturalidade, abra essa porta e receba. eu tô lascado. A minha voz que eu matei um Pazinha... Olha só Luciano, deixa eu lhe falar, se você matou, não tem problema, enterre, depois a gente chora, a gente acende uma vela, mas agora a gente não pode fazer nada, e eu não posso te ajudar, eu tenho um encontro Luciano, amigo, é só lá rapidinho, sabe, pra ver se tá batendo né? do coraçãozinho, amigo, juro pra você que dessa vez, eu só ia colocar um comprimido, só um, mas é amigo, amigo, o acontece? Aí o Valmir cegou, abriu a cama, aí começou a conversar comigo, e a gente papo vai, papo vem, ele começou a fazer umas coisas, sabe? Os movimentos, umas coisas, eu vou ficando, sabe? Eu, perturbada, assim. eu ficando perturbada, assim, perturbada. quando eu vi, amiga, caiu a caixa toda. Pô. Amigo, eu juro pra você, eu não quero atrapalhar. Amigo, eu não vou atrapalhar esse encontro, é muito rápido. Amigo, eu tô desesperado. Hum, <risos> acalme-se. Vamos logo, vamos... Luciano, de vontade que eu tenho de te matar. Mas vamos logo, vamos logo, antes que você acabe de jogar a areia e a farofa. Vamos, vamos que eu vou ver esse negócio. Que reza, e reza, apareceu no Tá aí, pronto. Aí não sei, sabe? Ai, Luciano, só você mesmo. É, tu segura aí, não chega dela, não. Meu Deus. A Luciana ainda vai preso, de tanto atentar, contra a vida de Dirceu. Meu Deus, ele não percebe que ele vai matar o velho. Cadê meu celular? Pelo visto alguém se atrasou, né? É ele. Calma, Tato. Calma que é ele. Ele chegou, ele veio, tá tudo certo. E Dirceu tá vivo. Ah. Seria, não seria seu apaixonado ah, por você? Saúde a doce para os novos lados. Como procurou as Índias, mas até a visão. <tos>